Apresentando... Eu, papai Jujuba Bananica No canal... Jujuba Bananica Foi espero mais um vídeo de hoje, pessoal Estamos aqui, gente Pra conseguir O óculos de golfe Que está aí na tela Calma aí, gente, só vou ficar mais enquadrado aqui Ok mas bom, gente, eu estou aqui hoje para mostrar como ganhar esse belíssimo óculos, tá bom? Mas, então, nós vamos já mostrar como conseguir. Gente, então, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o seu Roblox, tá? O meu já tá aqui, vocês vão abrir o seu Roblox e vão escrever roblox.com.br Promo ok? Ok, gente, e o código de hoje é esse aqui, tá bom, ó? dei 2021, 2021 <risos> Bom, é esse o código, tá bom? Aí vocês vão resgatar, vocês já vão conseguir adquirir o item Vocês vão depois em Avatar, eu vou jogar uma partidinha com vocês de marretão Só pra poder mostrar, ok? Pra poder mostrar qual que é, como que é, tá bom? Vamos aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Aqui, o óculos de golfe. Nós vamos tirar o nosso óculos da Gucci, né? E vamos começar uma partida de marretão, tá bom, gente? Então, vamos vir aqui e escrever Fli... Fli... Ok, aqui. Loja de Avatar? Bom gente, pra quem não viu Eu fiz Uma partida só Jogando solo, tá bom? Com o novo gravador, gente, que a gente tá usando Agora a gente não vai mais usar, tipo O celular, tá? Tá bom? Bom Quando a gente tiver no jogo, a gente volta Entrando no servidor, tá bom? Entrando no servidor Aquelas... Uhum. Bom, a minha câmera tá aqui. Então minha tela tá aqui. Então vou olhar pra cá. Bom, já entramos aqui no meio da partida. Gente! Mas que sorte. É sério. Eu tive muita sorte. De tipo. É. Coisa. Mas olha, gente. Em um... Meu pai amado. Precisava ganhar. Não mais. Pequeno comigo. Oxi! Oxi! Ok. Eu. Calma aí, gente. Eu... Eita! O amigo foi capturado. Ô gente, amigo eu... eu... então... eu... Só pra carregar mais rápido eu tirei do mano. Meu... Agora eu dá pra escutar. A fera ali, ó. Aqui, ó. <risos> Ela é ó elfa a isso, isso é bonita é demais pra ser presa Olha só irmã e irmuff. mas então só fazendo essa mensagem gente me segue o bloco não vai desaparecer o meu vídeo de de falou me segue o bloco meu grupo Beijo, o vídeo de manhã falou top